A página que procura não existe. Arquivo 404 é uma alternativa. Em vez de uma página de erro com uma resposta negativa, o arquivo 404 gera um link que envia o utilizador para uma versão preservada dessa página no arquivo.pt, como neste caso uma página da FCCN de 1996 que, preservada no arquivo, permite ao utilizador aceder à informação. A implementação do arquivo 404 é muito simples. Uma simples linha de código inserida na página de erro 404 do seu website e esta funcionalidade fica disponível para oferecer aos seus utilizadores conteúdos históricos em vez de links quebrados. Arquivo 404 implemente já.